O tema de hoje, na verdade, é um tema que está sendo super falado esses dias Eu Vou falar de Grand Chase e do final de Grand Chase aqui no Brasil e em todos os outros lugares do mundo E aí pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou a Otávio Seja e vocês estão aqui no Leite com Biscoito Muitas pessoas estão comentando isso antes de, de ser o um grande comentário, na verdade a grande divulgação pela Estelar, pela própria Grand Chase Brazil, uh, já tinha sido comentado que Grand Chase ia acabar e o pessoal que estava mais literado já estava tendo uma noção. Eu nunca joguei Grand Chase, mas os meus amigos sempre jogaram, então eu era sempre o cara zoado porque eu não entendia nada sobre aquilo que eles estavam falando. Mas mesmo assim eu presenciei de perto na vida deles. Grandes modificações, eu percebi muita coisa linda que aconteceu com eles por conta do jogo, sabe? Amigos que eles conheceram, namoradas que alguns fizeram, sabe? Outros viajaram de cidade para cidade para conhecer a galera e tudo isso porque Grant Chase escreveu essa história para eles. E eu espero mesmo que a campanha Long Live The Chase funcione e que faça com que a COG reaja e perceba que eles estão fazendo um grande erro, sabe? Realmente, é, esse jogo fez muito, muito por muita gente. Eu vou ler pra vocês é, uma das coisas que o Felipe escreveu pra mim. E eu me senti, tipo, muito comovido, sabe? Então a gente conversou bastante e uma das coisas que mais me comoveu, que me fez parar o que eu já tava fazendo pra gravar esse vídeo pra vocês, foi isso. Ele disse o seguinte. Esse foi o jogo que eu acompanhei por mais de 8 anos. Eu tenho 19, ou seja, metade da minha adolescência. O primeiro jogo online, o melhor jogo da minha vida. E ele não merece esse fim. Long Live the Chase. Então, eu fiz esse vídeo muito de última hora. Eu fiz pro Felipe e eu fiz pra todos vocês que gostam de Grand Chase e que tiveram grandes momentos com o Chase. Que conheceram pessoas, que fizeram amigos, que fizeram namoradas e namorados e até brigaram por Grand Chase e escreveram grandes histórias a partir dele. E acima de qualquer coisa, pessoas como eu, que mesmo não tendo jogado Grand Chase, Estavam próximos dos amigos, indiretamente fizeram parte de Grand Chase. Porque o jogo ele tem, ele teve um poder tão grande aqui no Brasil que não, não pegou só as pessoas que jogavam, mas pegou todos os outros em volta, incluindo a mim. Porque eu nunca mesmo joguei Grand Chase, eu sempre achei os, os personagens muito bonitos, mas os meus amigos estavam sempre lá empolgados. Eu não entendia nada sobre a língua GC, eu não entendia nada como as coisas funcionavam, mas eu me divertia muito com os comentários que eles faziam. Então esse personagem que eu estou desenhando é Elésis. É uma personagem clássica e eu espero que vocês gostem. É, por favor, participem da campanha. Eu vou estar colocando o link da campanha ou na descrição ou no vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir colocar no vídeo, mas de qualquer maneira eu vou estar colocando aqui embaixo. É uma petição, é uma assinatura e tem uma quantidade X de, de e-mails que a gente tem que conseguir até a data, até mais ou menos antes da data do fechamento, para que talvez a QLD... Mude de ideia, a Level Up, que é responsável pelo Grand Chase aqui no Brasil, ela tentou de tudo, ela tentou comprar o Grand Chase, ela tentou fazer tudo que ela podia e eles não conseguiram. A K.O.G. não liberou nenhum dos direitos para porra nenhuma, então agora resta a vocês, fãs, a as pessoas como eu que não tiveram o Grand Chase tão forte, mas tiveram os amigos e em consideração deles eu estou participando. Dessa, dessa campanha é, alguns dos dubladores dos personagens fizeram áudios e eu vou estar tá colocando agora no final do vídeo um dos áudios que também me motivou muito a fazer então eu espero que todos vocês que estão me assistindo é, por favor participem e ajudem a pelo menos tentar fazer com que o pessoal da Kyoji na Coreia enxergue a cagada que eles estão fazendo a todos vocês que gostam de Grand Chase eu espero do fundo do meu coração ter ajudado 17 de dezembro de 2014, a desenvolvedora KOD da Coreia realiza uma última manutenção em Grand Chase. Última? Esperamos que tenha sido a última de 2014. Os jogadores querem poder voltar a jogar de verdade, querem ver seu jogo brilhar de novo. Na verdade, Grand Chase não é só um jogo. Uma nação de fãs, uma nação de gamers, querem Grand Chase de volta ao topo com a renovação de personagens esquecidos, com novas classes, para minha amada Edel Frost. Ela só tem duas até agora. Eu, Tânia Gaidardi, já gravei mais de 200 frases para ela. Ela está pronta e ela tem um recado para vocês. Meu nome é Edel Frost e eu estou no comando. Mas neste caso, e só neste caso, nós estamos no comando. E queremos mais. Long Live The Chase. Agradecimentos especiais ao Felipe Gomes que me ajudou com todas as informações é, maiores com relação a Grant Chase. Mesmo eu espero muito, muito, muito que tudo dê certo e que Grand Chase não seja cancelado. Eu espero que vocês tenham gostado do desenho. Eu fiz o máximo que eu pude com a minha câmera louca cortando todos os pedaços a todo tempo. É... Para quem curtiu o vídeo, por favor sigam minhas redes sociais. Não se esqueçam de divulgar para os amigos. Se você gosta de Grant Chase, dá um like e divulga para os amigos também. Eu realmente é, espero que tudo dê certo. Obrigado, até, até a próxima. Falou. Giovana, tá calor nessa bagaça. Sensação térmica de 50 mil graus. Não, tá só 36 hoje. Tá minha... Imagina se tivesse 50, que nem tava no Rio. No Rio de Janeiro. Não, né?